Que territórios são esses? Quem é a artista dentro dessa territorialização e por que a gente precisa cada vez mais tomar para si esses territórios? Quando me chamam para falar de territorialidade dentro do fazer drag de Belém, isso me leva diretamente para os geógrafos, porque antes de falar de territorialidade e toda a subjetivação que vem decorrente dela, a gente precisa entender o que é espaço enquanto propriedade dada. E a partir daí, a gente retira e transforma em território, onde acontecem as relações de poder. Mas não só as relações de poder, as relações em geral. E tanto quando a gente vai pesquisar sobre territórios em geral, a gente acaba se deparando com conceitos tipo, ah, território de uma nação, ah, o território de alguma coisa assim. Geralmente são coisas muito físicas. Quando a gente esbarra na territorialidade, que é não só a propriedade do território, mas é também a construção dessas relações de poder. E aí a gente se transporta para esse território subjetivo, para esse território social, para esse território cognitivo. Qual é a nossa territorialidade? A gente vai para a individualidade do território. É quando o teu corpo e a tua individualidade exerce essa relação de poder, a partir dessa territorialização, a gente começa a entender qual é a nossa posição dentro desse sistema e dessa relação de poder, porque a territorialidade não é uma construção social, ela é a mãe da construção social, ela é o que vai determinar as construções sociais, vai determinar quem exerce essas relações de poder e em que hierarquização essa pessoa está dentro dessas relações de poder. E aí vem a artista, vem o fazer drag dentro dessa territorialização. E vamos partir do princípio que a artista drag, por si só, pela força visual, pela força estética, naturalmente já exerce um poder de territorialidade. aonde ela chega, ela já exerce uma relação de poder estético acima dos outros, não acima no sentido hierárquico, mas acima de sobrepujar outras outras estéticas em geral. A, a artista drag acabam sendo diminuídos de um sistema hierárquico de relações sociais. Como isso acontece? Acontece justamente por serem pessoas em fuga, serem corpos em fuga de uma normalização padrão, de uma normatização de sociedade. A gente tendo esse princípio de que a gente está sempre sendo diminuído, porque a gente enquanto corpo dissidente, o que é dissidente? Dissidente é algo que diverge, é algo que é diferente do comum é diferente do algo comum. E a gente não tem como fugir disso, primeiro por ser artista, segundo por ser um corpo. Exotificado socialmente. Quando a gente chega nessa posição, a gente precisa saber o nosso lugar. O nosso lugar sempre vai ser em destaque, seja negativo ou positivo. A necessidade da gente territorializar os espaços, da gente tomar o poder para a gente, é justamente a gente sair dessa posição de ser um corpo dissidente sobrepujado pelas, pela estética do normal. A gente está lá e a gente se destaca, querendo ou não. Quando a gente territorializa, a gente pega aquilo e toma pra gente. Aquele território também é nosso. Quando a gente sai de casa, se monta e vai para um lugar, a gente escolhe se o lugar vai acuar a gente ou não. Muitas vezes a gente talvez não escolha, <risos> mas a gente pode ter essa escolha mental, sabe? A gente pode chegar num lugar e botar para cima a nossa energia e territorializar ele e falar não, esse lugar também é meu, ele também me pertence. Por isso, ações e movimentações tão importantes de territorialização são feitas não só pela noite suja, mas por grupos relativamente novos de fazedores locais. Esse movimento de ocupar as ruas, de ocupar os espaços, isso aconteceu em grande parte devido a um grande momento na história LGBT paraense que foi a falta de espaços. E o que aconteceu? Os espaços foram se dissolvendo, foram se descaracterizando e a gente passou muitos anos sem espaços. Devido a essa grande lacuna, as novas gerações começaram a ter uma nova frente, que era de ocupar as ruas e ocupar espaços que também precisavam ser demarcados. A gente precisava sair de dentro das boates, a gente precisava sair de dentro dos espaços onde a gente era demarcado e delimitado para estar. A gente saiu, a gente ocupou as ruas, a gente construiu o Itacaralho, a gente foi para um parque de diversões, a gente construiu a Carnivale, a gente construiu o Baile das Urubichas, ocupou a Feira do Açaí, sabe? São espaços onde a gente seria facilmente sobrepujado, como a gente muitas vezes é, até hoje em dia, quando a gente vai nesses espaços e não está num grupo, e não está exercendo essa força territorial, que muitas vezes é visto de uma forma depreciativa e se sente acuado. Ter estado nesses locais, a gente tornou eles nossos, sabe? O fato da gente estar lá, existir e botar para cima esse sentimento, esse território, ele também é nosso, sabe? E a gente vai vai fazer esse território acontecer. A questão é não parar. A gente precisa se unir e exercer essa função de território. Porque senão a gente, enquanto corpo dissidente, sempre vai ser sobrepujado pela normatividade. Territorialização não é natural. É assim como qualquer construção social. Não é natural, é construído. E a gente tem na nossa mão o poder de construir. A primeira vez que eu me montei foi na Carnivale. A priori... É muito surreal pensar que foi num rolê de rua, porque geralmente na primeira montação é a montação que a gente tá mais inseguro, é a montação que a gente tá mais distante assim do que a gente realmente quer fazer, a gente realmente só quer exercer aquela função de, de estar ali junto com aquela galera. Foi muito doido. <risos> Tinha toda uma questão do meu corpo e de de tá colocando esse corpo para jogo e de estar tá colocando esse corpo dentro de um espaço onde provavelmente ele não seria bem recebido. É surreal quando a gente chega num espaço como, por exemplo, o Noite Suja e, e especificamente a Carnival. Tanto que a carnivale é um, um espaço muito singular. Eu diria que um dos mais especiais da Noite Suja justamente porque ele traz muita gente por dois motivos, por ser um rolê do Noite Suja, que já traz muita gente para se montar, para querer experimentar visualidades novas, mas o fato de ser no carnaval gera uma, um outro impacto, uma outra coragem, não só da pessoa ir para esse evento, mas da pessoa ter coragem de experimentar essa visualidade e sair na rua com uma fluidez muito mais própria. Eu acho que a carnivale tem todo um sui generis de poder alcançar as pessoas nesse lugar, nesse lugar da experimentação, nesse lugar da primeira vez. Tanto que muita gente começou na carnivale justamente por ter esse, esse espaço mais livre, não só dentro do espaço, mas a gente sabe o que é a ida até o espaço. Pegar um ônibus montado, sabe? E no Carnaval a gente meio que tem essa, essa liberdade de andar, sei lá, de ir com a bunda de fora num ônibus que tu vai ser um pouquinho menos rechaçado do que naturalmente tu serias. E a minha primeira montação também foi na Carnivale, junto com a da Lady, junto com a Luísa Kahn de várias outras pessoas. E foi muito especial ter vivido esse momento não só com eles, que estavam se montando também pela primeira vez. Nossa, a galera correndo no meio da República, sabe? Atracada no caminhão de lixo. Foi uma experiência, assim, completamente surreal, muito além do que a gente espera, sabe? para uma primeira vez. Por exemplo, da primeira vez que eu montei nesse, nesse local, a maioria dessas pessoas eu já conhecia. De outras situações, de outras vivências. E eu acabei tendo esse privilégio, que eu considero um puta privilégio, de ter sido bem recebido, sabe? Na minha primeira montação, nas minhas primeiras experimentações eu tive uma recepção maravilhosa, porque eu já conhecia a maioria das pessoas. Apesar de que a gente sempre tem aquele medinho, aquele pânico de estar ali, foi maravilhoso para mim. E a cada momento a gente conhece mais pessoas, as artistas não param de aparecer, elas parecem gremlins, assim. a gente joga água, aparece mais e mais e mais. E é surreal, porque a gente começa a se apegar a um, a outro, a gente forma famílias, a gente forma houses, a gente forma espaços de convivência, nichos familiares. E quando a gente se percebe, a gente não consegue mais viver sem essas pessoas, sabe? Elas estão ali, elas são a nossa vida, sabe? Elas elas estão ao nosso redor, elas são com quem a gente conta no dia a dia, sabe? Para mim, cada uma das pessoas que está nessa capa é, é, é um pedacinho da minha vivência, sabe? É um pedacinho da minha história. É... Cada pessoa significa demais, assim, para mim. Não sei nem explicitar o quanto, sabe? A Noite Suja antes era só um dude de DJs, sabe? Que tava lá todo queimado na festa, sabe? A Noite Suja era aquela primeira festa toda esculhambada lá no, no casarão que me chamaram pra ser jurado da batalha e eu tava bêbado demais pra fazer isso, sabe? A Noite Suja é muitas coisas, sabe? A noite suja é todo o corre por trás disso. Muito além de, de uma produtora que gerou um movimento, sabe? Que hoje em dia gera tanta coisa. Eu acho que a noite suja é essa rede, é essa relação. Todas todas essas, essas relações de afeto que circundam, sabe? A, a noite suja enquanto espaço. A noite suja é um território. É um território que é nosso, sabe? Foi construído. É um território completamente abarcado por nós, criado por nós, para nós, sabe? Quem constrói somos todos nós, sabe? É um, é um, é um grupo de pessoas enorme que está cada dia maior, cada dia se soma um ali, um aqui, um acolá. E a gente nem conhece todo mundo às vezes, sabe? Mas eu acho que o importante da noite suja essa construção dessas relações de afeto é tu olhar a gata e falar não, é, é minha irmã, sabe? Não sei nem quem é, mas é minha irmã, sabe? Vou acolher, vou respeitar, vou elogiar o trabalho da gata, mesmo que não seja do meu gosto. Não é uma questão de gosto, eu acho que tá para muito além de gosto quando a gente tá falando do trabalho de outra pessoa que tá ali do nosso lado no corre, sabe? A gente não sabe o que a gata passou para colocar aquele delineador todo torto na cara dela, sabe? A gente não sabe o que ela passou na casa dela para arranjar aquele delineador. Então, a noite suja é esse espaço de respeito, uma pela outra, sabe? Pelo trabalho, uma da outra. E o respeito e relações de afeto, para mim, constituem família. Para mim, constitui o um espaço onde a gente é acolhido, onde a gente se agrega, onde a gente comemora e celebra assim, a vida, a existência. Para mim, Noite Suja é isso, é esse território, esse espaço de afeto, de troca, de realização e, por que não, de construção também.